Ora, e o tédio? O tédio também é a experiência de, um, é, de, uma, de uma diminuição do sentido da vida e do sentido do mundo e de um certo vazio desse mundo. Mas ainda no tédio nós temos, e aí eu volto a falar em Baudelaire, Baudelaire escreve um livro que se chama Spleen Ideal. Spleen é a palavra inglesa para dizer o tédio, né? E é, spleen, e ideal significa que há um tempo entrecruzado do spleen, que é o passado, é o inferno, é a repetição do mesmo, daí se é esse sentimento de tédio, que é um tempo repetitivo, que não traz nada de novo, de novo, apenas novidades, talvez. E o ideal, que é o futuro, é o paraíso e é a redenção do tempo. Então, no tédio, nós ainda temos um contato de cada um consigo mesmo, com a sua interioridade. E a monotonia? A monotonia não, a monotonia é da ordem do tempo absolutamente vazio e sem sentido. O tempo da monotonia é um tempo vazio que ele é ele não é, ele, é, ele é preenchido pela ideia de matar o tempo. Então nós vamos ficar matando o tempo, ou seja, um tempo que não passa. E esse tempo que não passa é um tempo patológico, porque ele é um tempo patológico, porque nós não entramos em contato... Conosco, o mundo perde completamente o seu sentido e nós agimos intensamente, preenchemos intensamente esse tempo com coisas vazias. O que significa preencher um tempo com coisas vazias? Significa que nós perdemos a deliberação do tempo. Nós vivemos em estado de heteronomia. Significa que é o tempo que nos determina e por isso é que nós, nós uh, temos o sentimento da perda dos usos e dos sentidos das nossas próprias vidas. Quer dizer, nós somos sobredeterminados por um tempo que nós não escolhemos ocupá-lo da maneira como ele é ocupado e que é, não nos leva a, a nenhuma possibilidade de experiência. É um tempo sem nenhuma experiência, é um tempo pontual, plasmado num presente, por isso eu chamava de presente perpétuo, que é carente, ou a mínima momentânea, carente de recordação. Ora, esse tempo vazio que é sem experiência alguma, portanto não há uma transmissão de, uma, de conhecimentos e de sensibilidade e compreensão do sentido das coisas, é a experiência da perda do sentido das nossas existências e da perda do sentido do tempo. Ora, essa patologia do tempo... Esse mal estar na temporalidade que se sente, não deu tempo, corri, fiz tantas coisas, no fim, são, são coisas que não têm nenhum sentido. Recentemente, na França, foi feita uma pesquisa para, sobre a questão do tempo. E se perguntava uh, uma entrevista com uh, trabalhadores desempregados. E com várias, várias uh, camadas, camadas sociais. E foi entre os desempregados que se encontrou a resposta mais frequente de que não tinha um tempo. Dá tempo para a entrevista? Não, não estou com tempo. Quer dizer, como é que preenche o tempo um desempregado? Quando ele resolveu se manter nesse tempo abstrato e vazio. Ele envia um currículo VIP, um e daí dá o telefonema para saber se o currículo foi recebido, se ele vai, vai ter uma entrevista ou não. Ou seja, não vai encontrar emprego, mas o tempo está inteiramente voltado para o vazio, para o nada. Da, da ação, que é uma ação completamente sem sentido. Ora, então vejam, esse tempo vazio, ele também, como ele não é mais ligado ao passado como tradição, é um tempo que também é incapaz de criar ou reconhecer valores, por isso nós temos também uma patologia dos valores, é uma experiência, não é uma experiência portanto, de é, um mundo onde haja... Critérios de reconhecimento do belo e do feio Do bem e do mal Por isso é que nós vivemos uma época da banalização do mal Da volatilização da culpa Se nós pensarmos é, é, No caso da diferença Entre o escândalo e o sensacionalismo Qual a diferença? As sociedades do escândalo Eram sociedades de valores Quando nós tínhamos um escândalo Quando, por exemplo, o romance Lady Shatterley Dizer, uma aristocrata inglesa, que é de sangue azul, destinada a se casar com outro aristocrata, ela simplesmente casa com o cocheiro. Abandona o marido e se casa com o cocheiro. Isso é um verdadeiro é, escândalo. Por quê? Porque houve valores transgredidos e contrariados. No mundo burguês, que é um mundo que se organizava em torno do trabalho, então onde estava o escândalo? Era o malandro, era o desocupado, o vagabundo... Não é? Por quê? Porque não estava vinculado ao mundo do trabalho, num mundo regido pela ética do trabalho. Então, contrariava valores reconhecidos e estabelecidos. Ou então, no mundo é, teológico, falar na, na aposta na existência de Deus, ou que Deus não existe, ou que Deus é mal, era um escândalo, porque contrariava valores religiosos atuantes na sociedade. Ora, o nosso mundo: o nosso mundo é um mundo inteiramente sem valores. Todos os valores sofreram uma queda em valor de troca. Quer dizer, só existe a, a fórmula não é, do valor como valor de troca, que na verdade o valor de troca da mercadoria não é nenhum valor, é um antivalor. Ora, e os valores propriamente é, da, da convivência da convivibilidade desapareceram? Então nós temos as sociedades, as nossas, com esse tempo vazio e sem valores, a patologia do reconhecimento e na incapacidade de criar é, ou de reconhecer valores, nós vamos ter o sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? São impactos tão é, súbitos quanto breves. Quando o, o, aquele lutador de boxe comeu a orelha do, do outro, quer dizer, ou tudo, ou seja, a sociedade assimila absolutamente tudo. Quer dizer, não há mais possibilidade de nós reconhecermos, não há mais escândalo, há sensacionalismo. Quer dizer, se falam algum alguns meses, anos, dependendo do que a mídia convém à mídia, mas são acontecimentos absolutamente eh, sem nenhuma exemplaridade, sem nenhuma possibilidade de um ensinamento, de um aprendizado, de uma possibilidade de eh, aperfeiçoamento da convivência entre todos. Ora, então como eu dizia, tudo isso são tempos eh, é uma experiência do tempo que nós vivemos que por ser vazio e monótono e, portanto, o mal do tédio, que é o tempo entre cruzado, entre passado e, e, e presente, e é um tempo com experiências, é um tempo monótono, vazio, que precisa ser preenchido. E Ele é preenchido de que maneira? Ele é preenchido pelo excesso de uso de drogas, pelo excesso de comida, então obesidade, por guerras. Enfim, ele é preenchido de maneiras a, a nos auxiliar a matar o tempo. Não é passar o tempo, não é um tempo vivido, experienciado. Ele é um tempo que é, é, precisa ser esquecido. Né?